Olá, aqui é o Bio. caso você não saiba, na Turquia há duas máfias confrontando entre si, Zula e Gladius, e hoje iremos participar desse confronto. <risos> Mentira gente, vai, vamos jogar o Zula aí que tá. liberou para lá jogar, eu estou até de terninha aqui para entrar no clima, e vamos pôr o fone, pra quem não sabe, eu uso esse daqui para gravar, então é esse daqui, e esse, e vamos embora. Bom, vamos entrar nesse TDM aqui. Vamos pra esse lado aqui que eu boto desse lado. E vamos ver o que, que dá aqui. Apesar que hoje eu tô de Zula, né? Ó, o mapa é procurar destruir e. Tá 3x3 e. O porra é essa? <risos> Vou deixar pra B aqui, ó vamos, vamos plantar direto Aqui, ó Nossa, tá entrando bastante gente agora Agora sim, tá cheio Eu queria dar matamada, mata Que era mais fácil então, Vamos aqui, ó Aqui já vem aqui Já ouvi aqui um Mas não veio, né? Opa Olha a bomba uh! Ai! Dá sua arma, dá sua arma a arma é muito boa. Ah, já um faltou um milímetro, mas eu vou plantar. Acabou. Do <risos> Aquela arma dele é mais forte. Vamos de novo na B. Vamos de novo na B. Só que aquele cara já tá ligeiro comigo. Vamos aqui. Tá ali, ó. Já tá ligeiro comigo já. Pronto Matou, entrou Ih, cara, tem mais um aqui Pega aí galera Pega ele Boa a um planta assim, a C4 Então, galera, o Zuda tá no beta Ainda tá dando uns DC pra galera aí que tá jogando Eu não sei se eu vou tomar DC agora Mas o que importa é que Depois de muito tempo uma pessoa burra fica esperando depois de muito tempo ele abriu, então dá pra nós jogar já Chega de jogar no turco Aí eu fiz esse... Ih, tem um meio aqui Peraí, deixa eu ver se ele tá, sei só... lá tá aqui, né? No cantinho Me viu já Aqui, cair nele Tá aqui na mais. Peraí, galera, que eu não consigo falar jogar ao mesmo Red tempo Uuuuh Pô, ninguém tem uma Tem sniper Opa, opa, sniper Ô, oh, cacete Opa, People demorei kill. É, então, mas vamos Vamos aproveitar, né já O jogo tá um um, O jogo tá em beta Que é em beta pode acontecer tudo Que eu falei no meu vídeo de Zula Em beta pode acontecer tudo Olha, Você vê onde ele tá, né Vamos pegar ele ainda A outra pegar ele de frente já Matou Opa Assumei E do você seu nariz, é? Caralho E vamos ver o que que dá agora, né Ver se vai sair bem o jogo Ah, virou já Porque tem tudo pra o jogo ser bom Só tem que arrumar esses probleminhas Mas de resto, tirando a toxicidade Que coisa que não adianta, né Ih, caralho Vai ter sempre O jogo tem tudo pra ficar bom Eu não sei, você olha pra coisa, se olha pra câmera se olha pra câmera, olha pra câmera. Ah! Vou, vou varanda agora Varanda Varanda é melhor Olha os caras, piscando já Me confunde bastante a cor do time né? Porque você tá atacando Um time da mesma cor que era Opa, secou Tem bastante fundo Tem fundo, hein Pegar esse fundo. Ó. Pegar o desavisado. Pegar a arma dele aqui já. Uh! Cadê, cadê, cadê? Não dá mais aqui não. A granadinha. Picada errada. <risos> <risos> Mano do céu, velho. Ah, morreu meio. Vitória do Vitória. Bem galera Acabou <risos> Foi bem né 9 barra 1 Mas o jogo tá bem melhor Não tá caindo E vamos ver o que eu ganho aqui Olha ah... o oh, tanto de ferro Vou vendendo ferro velho daqui a pouco Mas então galera é isso daí Eu queria deixar... Parabéns pra equipe da Play Spot Que até que enfim, né, liberou pra nós E já arrumou o problema de descer em menos de um dia Então foi muito rápido E vamos ver o que vai dar pra frente Eu vou trazer mais vídeos de Zula Se vocês gostaram dos vídeos de Zula, eu trago mais também Dá aquele joinha pra dar aquela Força, né E aquele abraço, falou, valeu